Galera, hoje vamos falar sobre o evento da Ubisoft, né, que aconteceu ontem, domingo, dia 12 do 7, né? E também vamos falar sobre o game Watch Dogs 2, que muita gente não conseguiu pegar esse game gratuitamente. E hoje eu vou liberar para vocês aí é, um tutorial de como fazer para retirar esse game, né, para resgatar esse game gratuitamente e colocar na sua biblioteca da Uplay, beleza? Então vamos lá, roda a vinheta! Ontem, como sabemos, foi o um evento da Ubisoft sobre alguns jogos como Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion, Hyperscape, Far Cry 6, né? entre outros jogos. É, eles iriam disponibilizar também o jogo Watch Dogs 2 gratuitamente, né? que é um jogo extremamente consagrado, aí, um jogo que tem uma popularidade absurda, né? É, porém, os servidores ficaram super lotados, ninguém conseguiu logar as contas na Uplay para conseguir o jogo e tal E ninguém conseguiu pegar o jogo, tá? ninguém conseguiu resgatar o jogo Hoje pela manhã, a Ubisoft disponibilizou o link de download para todo mundo cadastrado na Uplay O que eu não tenho a informação, não consegui localizar essa informação É se as pessoas que vão conseguir esse jogo, né, que vão conseguir esse resgate é, se essas pessoas elas é, são pessoas já cadastradas antes das antes da conferência certo ou se as pessoas é, que irão fazer o cadastro após a conferência se as pessoas vão conseguir resgatar também esse game certo é, eu vou deixar o um link aqui do download do jogo hot dogs 2 nos comentários porque o youtube está bloqueando os links da descrição Porém, pra, é muito simples para você conseguir esse game, tá, gente? É muito simples mesmo, tá, galera? É, você vai clicar nesse link, você vai é, clicar em resgatar, certo? Quando abrir a página, você vai clicar em resgatar, né? Vai adicionar a sua conta da Uplay, certo? E em alguns instantes, né, alguns minutos, você vai receber esse jogo e vai receber também o conteúdo essa de Assassin's Creed Valhalla na sua biblioteca de jogos, Tá? Galera, o jogo, eu tenho que ser bem honesto com vocês, o jogo ele é relativamente pesado, tá? Então se você não tiver um PC que aguente rodar o game, deixa ele na sua biblioteca, resgata ele normalmente. Quando você tiver um PC melhor, você joga e com toda certeza você vai me agradecer futuramente. Galera, se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, você pode também se inscrever no canal, tá? E ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo. Esse é meu primeiro vídeo, tá? É futuramente a gente vai fazer um review desse vídeo aqui, inclusive, tá galera? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, extremamente objetivo, sem lenga-lenga, beleza? Fiquem com Deus e fui!